Agora, à linha seguinte, vamos seguir o mesmo raciocínio. queremos saber quantas soluções é que tem esta equação do segundo grau. Primeiro, vamos determinar quais são os coeficientes. O A do x ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado, o B do x e o C, o termo independente. Então, o A fica igual a 2, que é este que aqui está. O B fica igual a menos 1, que é o que aqui está. E o C vai ser igual a menos 1, que é o termo independente que aqui está. Então, vamos recorrer ao binômio discriminante, que é o b ao quadrado menos 4ac, fazendo substituição na, das letras pelos coeficientes que nós já determinamos, e o valor que nos dá é 9. Então, que é que concluímos, sempre que o binómio discriminante dá-nos um número positivo, concluímos que temos duas soluções.